Boa noite a todos, boa noite a todas. Hoje daremos continuidade ao segundo módulo do curso O Mundo. De o primeiro módulo intitulado "Nova Guerra Fria entre Estados Unidos e China" contou com a participação de José Luiz Fiore, Celso Amorim, Dilma Rousseff, Gilmar Rubiano e Breno Altman. O segundo módulo intitulado Médico da Mestra da Média Balança e Descriptiva, começou na semana passada com a companheira Mônica Valente e falou da ofensiva imperial desde o golpe de Honduras até hoje em dia. Na quarta-feira passada, tivemos a aula do professor Perlírio e do Sofio, sobre o lugar da América Latina e do no Mundo. Na sexta-feira passada, tivemos a aula do embaixador Samuel Pinheiro Guimarães, sobre o lugar na integração regional na estratégia do Brasil. Hoje teremos a aula do nosso sobre os Estados Unidos e a integração regional latino-americana e caribenha. Na próxima quarta-feira teremos a aula do nosso que falará da Europa e a integração regional latino-americana e caribenha. E finalmente encerrando o segundo módulo e encerrando o curso como um todo, temos na sexta-feira a aula do professor Emir Sader, que falará sobre a luta pela integração latino-americana ao longo da história é a mesma das aulas anteriores. Uma palestra inicial, que pode durar de 40 a 80 minutos, ao término eu passarei ao Marcelo Zero as perguntas que forem postadas no chat do webinar. Não serão, portanto, perguntas individuais. Eu vou consolidar as questões que ali aparecerem como em geral são muitas perguntas, e como o tempo restante é sempre menor do que o necessário, o Marcelo Zé escolherá o que ele considera possível responder até o limite das 23 horas. O Marcelo Zé é sociólogo, é especialista em relações internacionais e é assessor da liderança do PT no Senado. Então, com a palavra, para o Marcelo Zé para nos falar sobre os Estados Unidos e a integração regional latino-americana e caribenha. Em primeiro lugar, boa noite a todas e a todos. Dizer que é uma, um prazer, uma honra para mim participar desse, dessas aulas, desse curso. É, esclarecer inicialmente também que eu não sou um especialista em política externa norte-americana, é, embora tenha algum acúmulo nessa área, é, de modo que eu preparei uma, uma exposição que pretende ser é, curta, relativamente sintética, é porque eu acho que é, é mais proveitoso né, você é, responder às indagações, às dúvidas dos ouvintes, como eu sei que são, serão muitas, é melhor então é, fazer uma exposição mais curta, mas resumindo é, as questões básicas, né? E depois e aprofundando através do debate, que é a forma que eu acho que é mais interessante e proveitosa de você dar uma aula. Bom. Antes de falar propriamente da integração latino-americana e o papel dos Estados Unidos nela, nós temos que compreender quais foram, desde seu início, né, as grandes diretrizes da política externa norte-americana, as grandes preocupações dos Estados Unidos desde seu início em relação não só ao mundo, mas especificamente em relação ao continente americano e à América Latina em particular. Né? Ou seja, a política externa é o quadro, o marco no qual se insere é, a América Latina e o, o continente americano, de um modo geral, para os Estados Unidos. Bom, vamos começar do início, né? É sempre bom começar do início. É, ah, logo após a independência dos Estados Unidos, em 1776, é, você tinha um conjunto de colônias relativamente pequenas né, e extremamente frágeis. Pequenas territorialmente, em relação com os Estados Unidos é hoje e, principalmente, em relação aos, as, aos grandes territórios que ainda estavam sob o domínio de potências europeias, como a Espanha, né, que tinha ter os territórios da, desde o México até a América do Sul, com exceção do Brasil, o Império eh, Brasileiro. Aliás, mas na época ainda não era império, era a monarquia. Monarquia portuguesa, mas que já era um território bastante, bastante volumoso, um bastante extenso, né? e também as, as possessões coloniais é, da França, né? na Lusiânia, no, no que é hoje o Quebec, e em várias ilhas do Caribe, e também é, da Grã-Bretanha. E mesmo perdendo as colônias norte-americanas, ainda tinham possessões coloniais no Caribe. Né? E não só no Caribe, mas também no norte da América do Norte, no que é hoje o Canadá. Então, essas novas... Esse novo país que emergiu ao final do século XVIII, primeira grande democracia república e democracia moderna não? ele estava numa situação de extrema fragilidade é, fragilidade e, é, política porque era uma independência ainda não consolidada de forma nenhuma não consolidada era uma dependência é depend... frágil também economicamente porque tinha uma relação de extrema dependência comercial e econômica da metrópole, ou seja, da Grã-Bretanha, e uh, uma fragilidade uh, também em termos, em termos militares, porque uh, os Estados Unidos, mesmo naquela época, está muito longe de ter o poderio militar que tem hoje em dia. Né? A Grã-Bretanha, a França, a própria Espanha, tinha um poderio militar bem maior do que os Estados Unidos, é, que os Estados Unidos naquela naquela época no início é, da sua independência. É, além disso, havia um vasto território inexplorado ou parcialmente explorado, muito pouco explorado, que era dominado pelos nativos norte pelas tribos indígenas pelos nativos norte-americanos. Né? Então Uh, o ambiente que cercava essa grande, esse novo país era um ambiente uh, bastante hostil, ou era visto, pelo menos, como um ambiente bastante hostil pelas, pelos founding fathers, pelos, pelos uh, arautos da independência norte-americana. Portanto, naquela época, no início da dependência dos Estados Unidos, havia uma preocupação defensiva muito grande. Né? Os Estados Unidos estavam muito preocupados em relação à consolidação da dependência, a uma nova invasão por parte da Grã-Bretanha, ao domínio... Que outras potências estrangeiras europeias tinham no continente americano e também em relação ao, aos grandes territórios inexplorados que ainda estavam, naquela época, sob domínio de uh, nativos norte-americanos. Essa preocupação de, muito defensiva. É, se, co, se plasmou, por exemplo, em, em algumas medidas. Por exemplo, a segunda emenda dos uma famosa segunda emenda norte-americana que permite que cidadãos norte-americanos possam portar armas e formar milícias, além de obedecer a uma inquietação interna, ou seja, a possibilidade da população ter que reagir ante uh, uh, ambições autoritárias de líderes locais, também tinha uma projeção no cenário mundial. É, havia ah, o temor de que ah, a Inglaterra e outras potências europeias poderiam agredir, agredir de morte, o né, um novo país independente. Né? É, e isso, e isso acabou, se, acabou sendo revelado verdadeiro, porque, em 1812, é, houve uma guerra entre os Estados Unidos e a Grã-Bretanha. Né? Os Estados Unidos, é, forças estadunidenses invadiram Toronto, que era uma cidade dominada pelos ingleses, no que é hoje o Canadá, né? e, em retaliação, a Grã-Bretanha invadiu os Estados Unidos. Não só invadiu os Estados Unidos. As forças militares britânicas conquistaram Washington. Conquistaram Washington. Invadiram a capital. Não só invadiram a capital, como incendiaram a capital. Incendiaram, inclusive, o Congresso da época, que não é evidentemente, não é esse prédio de hoje. E, uh, e incendiaram também a Casa Branca da época, que não é essa Casa Branca, foi construída com trabalho escravo, era outra Casa Branca, era outra, outra residência do presidente. E o presidente, 80% da população de Washington e o próprio presidente tiveram que fugir. Tiveram que fugir da capital. Então, havia sim, era uma ameaça concreta, né? Ameaça concreta à a independência, à integridade do, do território norte-americano. E, portanto, é, essa preocupação defensiva é, era muito presente é, na política externa norte-americana. Era a, a, uma, a, talvez a principal preocupação da política externa norte-americana na época, era com essa fragilidade essa fragilidade do país um país que era uma exceção no continente norte-americano. Aliás, uma exceção no mundo também. Né? Só deixou de ser exceção em 1789 com a Revolução Francesa, que criou uma nova república, uma outra república, uma outra democracia moderna. Né? Mas era um país, no início, cercado por potências estrangeiras monarquistas e por territórios coloniais muito extensos dominados por potências europeias monarquistas. Mas, além disso, além dessa preocupação defensiva com a fragilidade, muito vinculada a essa preocupação defensiva, havia também uma preocupação ofensiva dos Estados Unidos. O né? que, que, que, que consistia essa preocupação ofensiva? Consistia justamente em superar a fragilidade. Superar a fragilidade inicial, né? Através do que, essencialmente? Através de expansão territorial, em segundo, lugar, em segundo lugar, no início, e depois se tornou o primeiro lugar na preocupação, expansão econômica e comercial dos Estados Unidos. Os Estados Unidos, na época, era um país ainda muito dependente comercialmente da Inglaterra e de outras potências europeias. Então, havia, vinculado a essa super preocupação defensiva com a fragilidade, havia uma preocupação ofensiva vinculada à necessidade de superar a fragilidade. A fragilidade inicial através da expansão territorial e da expansão econômica e comercial. Além da expansão política, óbvio que se segue a expansão econômica e comercial. e no que tanja a expansão territorial, havia três grandes fronteiras. Né? Havia a fronteira norte, que estava dominada pelo, pela Grã-Bretanha, no que é hoje o Canadá, que né? se estendia ao norte dos Estados Unidos, né? havia também a fronteira oeste, que era dominada por tribos de nativos norte-americanos, né? que era considerado um território hostil, e havia, por último, a grande, a maior das fronteiras, que era a fronteira sul. A fronteira sul dominada pela Espanha, né? no que é hoje o México, no que é hoje a Flórida e outros territórios do sul dos Estados Unidos, etc., então, além da a política externa norte-americana, ela se console, começou a se formar, começou a se consolidar é, com a, a, o suposto, né, com no, um quadro de fragilidade, com esses componentes, componentes defensivos e o componente ofensivo. Ah, então, desde o início, desde o início do, da criação do Estado Norte-Americano independente, Estados Unidos independente, é, a política externa norte-americana, ao contrário do grande mito que se criou ao longo dos anos, nunca foi isolacionista. Porque tem essa tese, esse mito de que a a política externa norte-americana, no início, era uma política externa isolacionista. Não é verdade que até 1898, com a guerra contra, em Cuba contra a Espanha e até a Segunda Guerra Mundial, segundo outros Estados Unidos, não tinha preocupações, não tinha preocupações digamos, ofensivas em relação a outros territórios. Não é verdade. A, a política externa norte-americana nunca foi isolacionista. Nunca foi isolacionista. Ela foi, sim, desde o, início, desde o início, unilateralista em relação a interesses de outros países. Os Estados Unidos sempre se preocuparam na expansão dos seus próprios interesses, dos seus interesses únicos e próprios, Uh, no mundo, em particular no continente, -americ no continente americano, em mais em particular ainda em relação à América Latina e ao Caribe. Né? Então, nos primeiros 50 anos, mesmo no início, essa foi uma política externa extremamente expansionista. Expansionista e agressiva, bastante agressiva. Né? É de, é, principalmente desde o início do século, do, século, do século XIX, extremamente agressiva, extremamente expansionista. Né? Então, é, o próprio Washington falava que é, que para assegurar a paz, os Estados Unidos tinham que estar preparado para a guerra. Né? Ele dizia, Washington tinha essa tese. Né? Não só e isso não era só em relação a possíveis agressões de potências estrangeiras não? em relação ao domínio uh, dos Estados Unidos uh, no próprio continente norte-americano. Então, ele chamava isso de uh, neutralidade armada. Né? Quer dizer, os Estados Unidos tinham que ser neutros em relação às disputas entre as potências europeias. Isso, sim, nesse, nesse sentido, eles eram, eles eram isolacionistas, entre aspas. Quer dizer, eles não, não queriam, pelo menos no início, não queriam é, se meter é, nas disputas entre as potências europeias. Mas, por outro lado, eles começaram a praticar uma política extremamente agressiva, extremamente agressiva desde o início, de expansão territorial e de expansão econômica e comercial é, no, no continente americano no continente americano. Então, é, e isso foi feito. Né? Quer dizer, no que tange a expansão, a expansão é, territorial, os Estados Unidos logo começaram a se apossar de territórios, né? quer via, quer compra, quer conquista militar, é, quer negociação política, etc. Eles passaram a não só consolidar o território das colônias, mas também a expandir significa significativamente o território o território uh, dos Estados Unidos. Então houve a expansão para o oeste que todo mundo conhece, né? A expansão cada vez maior para o oeste para ocupar os territórios é, os territórios dos indígenas norte-americanos Houve também alguma expansão em relação ao norte, dominado pela Grã-Bretanha, no que é hoje o Canadá. Né? Mas a grande expansão territorial nos Estados Unidos, desde o início, se deu no domínio espanhol, ou seja, na América Latina. América Latina e Caribe. Essa foi a grande expansão. Né? Então, você teve... É, as, a anexação do leste, aliás, do primeiro do oeste da Flórida, depois do leste da Flórida, depois a compra da Louisiana que pertencia à França em 1831 e depois as grandes guerras, as grandes invasões do território espanhol no que hoje, é, no, que, é, no que era parte do México, da província do México na época. Então, todos aqueles estados do, do, do, do sul dos Estados Unidos, que vão claro, do oeste, do Atlântico ao Pacífico, foram conquistados no, contra o domínio espanhol. Califórnia, Novo México, Arkansas, Nebraska, Texas, que era né? Flórida, etc. Todos esses territórios. É, porque tem nome, até o nome das cidades, até hoje, são espanhóis, Los Angeles, São Francisco, San Diego, né? Texas, Caraterras, enfim. Enfim, todos, tudo isso foi conquistado ao longo do século, para a primeira metade, principalmente a primeira metade do século XIX, através de conquistas militares. Né? Houve guerra. Contra o México, para conquistar território. Contra o México, contra a Espanha, para conquistar eh, esses territórios. Uh, em 1800, uh, aliás, em 1850, as, as colônias já. Quer dizer, os Estados Unidos já tinham triplicado de tamanho. Né, em função dessas políticas ofensivas né, militares contra uh, a América, contra a territórios que, que pertenciam à Espanha, né? Que pertenciam à colônia espanhola, principalmente para espanhol mas também França, etc. Além da expansão pro oeste né? na, na conquista dos territórios antes dominados pelas tribos indígenas que foram exterminadas, basicamente exterminadas é, pela por essa política, né? bastante agressiva de expansão territorial. Ah, mas, além da expansão territorial, que acho que todo mundo conhece, né? houve também uma expansão econômica e comercial, uma forte expansão econômica e comercial, desde o início, uma política agressiva, expansão territorial, de expansão da economia e do comércio dos Estados Unidos, principalmente em direção ao sul. Né? Talvez as pessoas não saibam disso Mas é, em 1800, no início do século XIX O primeiro parceiro comercial dos Estados Unidos Era a Grã-Bretanha, por motivos óbvios que era, Tinha sido a metrópole né, dos Estados Unidos E ainda havia muitos laços econômicos e comerciais O segundo parceiro comercial dos Estados Unidos era a França, que também é uma grande potência colonial da época, não tanto como a Inglaterra, mas era. E o terceiro parceiro comercial era Cuba. Cuba era o terceiro parceiro comercial dos Estados Unidos. Né? Depois da conquista da, da, da compra da Lusiana, é, se estabeleceu uma rota comercial importantíssima, para a economia norte-americana, que era a rota comercial que partia de, do Porto de New Orleans, Nova Orleans, em direção ao Caribe e em direção à América do Sul também. Né? Em direção à América do Sul. Então é, houve, desde o início, uma forte, uma política bastante agressiva também de expansão econômica, comercial, em direção, sobretudo, não apenas, mas em direção, sobretudo, ao Caribe e ao resto do continente americano ao sul. Né? O comércio, essa corrente de comércio, quadruplicou em poucos anos, em função dessa política agressiva, a e, uh, repito, uh, o Caribe e a América do Sul, mais Caribe que a América do Sul, representavam, e a América Central também, representavam uh, um, um, um, uh, uma vertente, a expansão para esse país, do comércio da economia norte americana para esse país, representava uma vertente importantíssima da afirmação dos interesses uh, norte-americanos uh, no mundo. Então, resumindo de forma muito sintética essa questão que é bastante complexa, né? eu estou aqui dando pinceladas muito básicas né? sobre, sobre isso. A política externa norte-americana desde o seu início tinha algumas preocupações básicas. É, a primeira era prevenir a fragmentação do país. Né? Por quê? É, por, por causa da fragilidade e por causa é, da fragilidade tanto militar quanto econômica etc., existia o perigo ah, de que ah, ah, as, as colônias se fragmentassem né, e o país não pudesse manter a sua integridade territorial. A segunda preocupação era... Com a consolidação do território das colônias, mas com a expansão territorial dessas ex-colônias, desse novo país. Havia uma preocupação clara em relação a isso, que está desde marcada desde Washington e Thomas Jefferson, mas que foi se ampliando ao longo do tempo. A terceira a preocupação era com o crescimento e a expansão do comércio. Porque os Estados Unidos ainda era muito dependente da, da Grã-Bretanha e de outros potências europeias e, queria, e queriam, obviamente, superar essa fragilidade expandindo seu comércio. E a rota natural de expansão desse comércio era em direção à América Latina, ao Caribe e à América Latina. Porque os outros, porque a, eles não tinham condições naquela época, pelo menos, de competir com as potências europeias em outros territórios. Né? Ah, ou quarta preocupação é impedir nova colonização europeia e neutralizar a influência europeia no território ah, não só norte-americano, mas no território americano, continente americano, de um modo geral. Isso é muito importante. Ou seja, os Estados Unidos se enxergavam como, já naquela época, como é, arautos da democracia, de valores civilizatórios, que tinham que impedir que o continente americano continuasse... Sobre o domínio de potências europeias, principalmente potências europeias é, monarquistas. Né? Ah, a quinta preocupação era excluir a, a monarquia do continente americano. Né? Por, por causa disso tudo. Né? Por causa disso tudo que eu, que eu falei. Isso, então, desde o início começou... A, a, se, a, se, a se conformar uma política externa que, em relação, que enxergava a América Latina, o que é hoje a América Latina, como um território de influência natural dos Estados Unidos. Aliás, de, é, não só de influência natural, mas de expansão natural dos interesses norte-americanos no mundo. Né? É, os Estados Unidos acreditavam que o continente norte-americano deveria estar sob a influência, influência dos valores e dos interesses dos Estados Unidos, em contraposição aos interesses das potências europeias principalmente potências europeias monarquistas. Né? Então, a, isso, a política externa, a política externa estavam combinadas no que os, alguns atores chamam de inter, intermastic inter, inter politics, ou seja, combinação de interesses domésticos com combinação, combina, interesses domésticos combinados com interesses interesses internacionais expansionistas, né? Expansionistas tanto do ponto de vista territorial quanto do ponto de vista econômico e comercial. Então a grande estratégia norte-americana que combinava interesses uh, defensivos e ofensivos era interesses domésticos, interesses internacionais era a de criar um bastião norte-americano no Ocidente, particularmente no continente americano. Né? É, e, mais particularmente ainda, na América Latina, no Caribe e na América Latina. Então, essa esse desejo de hegemonia, essa necessidade de hegemonia, desejo ou necessidade de hegemonia dos Estados Unidos em relação ao Caribe e América Latina é algo que se delineou desde o início da independência norte-americana. Não é algo que foi criado depois, depois, depois da Segunda Guerra Mundial ou depois, no início do século XX, com o Theodore Russo, Não. Não, isso estava, é, em linhas gerais, ainda que incipiente, é, conformado desde o início é, da independência, desde a independência é, dos Estados Unidos. O Alexander Hamilton, que foi um dos grandes líderes iniciais dos Estados Unidos, ele advogava aqui os Estados Unidos para... Para, serem, para se protegerem, para serem uma grande nação, tinham necessariamente que se expandir para o Sul. Necessariamente que se expandir para o Sul. E isso não apenas com as guerras comerciais, com as guerras militares, -senso, né? que conquistaram grande parte do Sul dos Estados Unidos, tirando territórios da, da Espanha, mas também é, em relação ao resto, ao resto, mas também a pressão econômica comercial é, em relação ao Caribe, em relação à América Central, em relação à América do Sul também. Em relação à América do Sul também. Essa preocupação com esse bastião norte-americano no continente americano, nas Américas de um modo geral, Acabou sendo, é, sendo consolidada de forma teórica, digamos assim, na chamada doutrina Monroe. O que, que dizia a doutrina Monroe? Que é feita pelo presidente Monroe? mas na realidade não foi feita pelo presidente Moore, foi por John Quincy Adams, que era secretário de Estado, né? foi ele que formulou a chamada doutrina Monroe ele é chamado doutrina Adams, né? Mas não. Mas se, pelo fato presidente, esse do Moro virou, virou é, a doutrina Moro. É, o que que dizia essa doutrina, o que que diz essa doutrina Moro? A doutrina Moro diz que os Estados Unidos têm um papel basicamente, né, simplificando muito a questão, tem um papel de se atribuiu nessa doutrina o uh, os Estados Unidos se auto-atribuíram auto o papel de tutor das Américas. Né? Tutor das Américas, ou seja, as Américas teriam que ser uma zona de influência natural e exclusiva dos Estados Unidos. Isso inclui todo mundo. Né? Inclui o Caribe, América Central e nós, e a América do Sul e nós também brasileiros. Nós estávamos incluídos até hoje estamos incluídos nessa doutrina Monroe né? e além disso combinado com essa doutrina Monroe havia também o uh, um mito do destino manifesto o que é isso destino manifesto Estados Unidos e os Estados Unidos por ser um país excepcional ou seja, ter valores civilizatórios excepcionais, ter sido a primeira é, democracia moderna, a primeira república moderna, e por estar imbuído de valores também, além de valores civilizatórios, valores religiosos é, superiores, ela tinha esse, os Estados Unidos tinham esse destino de serem grandes e de dominarem, dominarem o continente americano como zona de influência e hegemonia exclusiva. Ah. Essa, por, além disso, essa, essa doutrina Morris. A doutrina Monro e o destino manifesto eram complementados por algo que é muito importante, que eu julgo que é muito importante, que é o seguinte: a crença é, que os países da América, da América, do, maior parte pelo menos, é, do Caribe, é, da América Central e da América do Sul eram países é, inferiores em termos de valores civilizatórios, em termos culturais e em termos raciais, países inferiores. De modo que a Doutrina amor e o Destino Manifesto também eram reforçados nessa pretensão hegemônica por uma crença de que... É, nossos países do Caribe, da América Latina, eram países culturalmente e racialmente inferiores aos Estados Unidos. Isso é muito importante. Por quê? Porque essa crença ela permanece até hoje. Até hoje. É, a, a, na verdade, essa crença foi modernizada de forma relativamente recente por uma escola norte-americana chamada Samuel P. Huntington que escreveu o Choque das Civilizações né? que ele acha que no mundo no mundo pós mundo pós Guerra Fria os choques seriam entre as, os países se dariam por em razões eh, religiosas por razões religiosas e culturais e nesse nesse livro é, é, tem uma série de classificações das culturas, então tem a, tem a cultura nipônica, a cultura chinesa, né? a melhor dizendo, civilização chinesa, civilização nipônica, civilização hindu, civilização árabe, muçulmana, civilização budista, por aí vai, e uma, e a, e uma das, das civilizações seria a civilização latino-americana, que não faria parte da civilização ocidental. Samuel P. Hunter acha que nós, latino-americanos, não fazemos parte da civilização ocidental. Não fazemos. Né? A civilização, civilização latino-americana, e ele diz isso claramente, por, é, pela influência africana e indígena, africana e indígena né, não faz parte da civilização ocidental. É uma, é uma subespécie inferior da civilização ocidental. Né? Então, de modo que vocês podem ver que isso permanece até hoje. Isso que se construiu lá, em lá, lá no passado, no início, permanece até hoje de forma... De forma modernizada, né? modernizada, modificada, mas permanece. Bom, eu já estou falando demais, mas, enfim. Essa, essa, essa ideia de pretensão, de, de, essa pretensão de hegemonia dos Estados Unidos na América Latina ela num primeiro momento ela teve um aspecto militar importante né? é, os Estados Unidos invadiram muitos países da América Central né? e muitos países do Caribe também é, no, principalmente no, no início no, no século 19 né? eu vou dar aqui um exemplo muito rápido para vocês terem uma ideia é, que é o da Nicarágua é, a Nicarágua foi invadida várias vezes, não uma vez, mas várias vezes, por um filibusteiro chamado William Walker com apoio do governo norte-americano. E esse, e esse senhor se proclamou regente do, do, da Nicarágua. Né? E houve uma guerra popular contra os norte-americanos, contra o domínio norte-americano na Nicarágua. Né? É, essa, guerra popular, essa primeira guerra popular da Nicarágua contra o domínio norte-americano é, é, terminou na chamada Batalha de San Jacinto, que ocorreu em 14 de setembro de 1856, quando as forças populares é, nicaraguenses é, derrotaram as forças do filibusteiro William Walker. Né? E essa significativamente, curiosamente, a Batalha de San Jacinto é uma, é, se não a primeira, a principal data, se não, se não a segunda, é a principal data nacional da Nicarágua. É o que se é comemorado há muito tempo. É uma grande data nacional da Nicarágua. É a Batalha de San Jacinto não contra a Espanha, mas contra os Estados Unidos contra os Estados Unidos, quer dizer, contra uma força bélica norte-americana. Depois, é, em, já no século XX, né, no século 20, é, os Estados Unidos interviram na Nicarágua contra as forças de, de Augusto César Sandino. Né? Aliás, foi nessa ofensiva militar dos Estados Unidos contra o Augusto César Sandino, que se utilizou pela primeira vez a aviação para bombardear forças militares e alvos civis. Não foi Guernica, não. Todo mundo acha que foi Guernica, não foi. Foram os norte-americanos no Nicarágua. Eles utilizaram bombardeiros de Havilland para bombardear cidades e povoados. Que estavam sob domínio do, das forças do Augusto Sucesso Sandino. Essa foi a primeira grande experiência militar de, uh, de utilizar a aviação para bombardear tanto os alvos militares quanto os alvos civis na história, antes de Guernica, antes da Espanha, de, da Espanha eh, e de Guernica. Por esses e, bom, depois teve as contas e por aí vai. Né? Por isso vocês podem ver como há uma linha de continuidade. Né? Esse exemplo da Nicarágua é muito elucidativo sobre isso, quer dizer, é uma coisa que vem desde o século XIX, século XIX intervenções contínuas, militares, econômicas, continuamente desde o século XIX até os nossos dias. Né? É, bom o que, que é, é, e mais isso não ficou apenas no terreno militar isso foi também é, é, econômico comercial né é, os estados unidos sempre tiveram uma preocupação muito grande em assegurar que é, os países é, tivessem os portos abertos para os produtos norte-americanos então é, é, foi feito, por exemplo, um tratado no, no meado do século final com a Grande Colômbia, cuja preocupação inicial era exatamente essa, assegurar que o território da Grande Colômbia estivesse aberto à navegação e ao comércio de produtos norte-americanos. Isso aconteceu também na América Central, aconteceu, é, aconte, e aconteceu em outros países da América do Sul também, essa preocupação em assegurar... É, que uh, esses países estivessem abertos à navegação e a, aos produtos de, uh, produzidos pelos, nos Estados Unidos uh, da América. Tanto é assim que uh, houve uma proporção muito grande, principalmente no século XVIII, de se criar, de se priorizar, uh, enquanto ao poder militar, a marinha norte-americana a Marinha Norte-Americana, é, ter uma Marinha Norte-Americana moderna, não apenas para se defender de potências navais externas, mas para assegurar os seus interesses no Caribe e assegurar seus interesses na América do Sul. Né? E de ter também, dentro da Marinha, uma força auxiliar que permitisse... Intervir nesses países caso necessário, que são os marines, os famosos marines. Os marines nasceram dessa preocupação, quer dizer, ter uma força auxiliar, uma força dentro da marinha capaz de fazer intervenções militares em territórios distantes. Mas essa preocupação não foi apenas militar e não foi apenas econômica e comercial foi também uma preocupação com a integração então o que, é que tem o estudo isso né, tem a ver com a integração latino-americana tem a ver ah, com o seguinte é que os Estados Unidos sempre enxergaram a integração do continente americano como um processo dependente as, de seus interesses eh, geoestratégicos, seus interesses econômicos, de seus interesses militares e políticos. Né? Ou seja, sempre enxergaram que a integração latino-americana teria que ser basicamente uma integração não dos Estados Unidos latino-americanos entre si, de forma independente, mais dos, dos estados latino-americanos e caribenhos é, em relação aos estados, aos interesses norte-americanos. Seria uma integração assimétrica, integração desses países aos interesses norte-americanos. Ou seja, a integração da América Latina e do continente americano teria que se dar pela via da consolidação dos interesses norte-americanos nesses territórios. Esse é o ponto principal. Não se trata de, de a integração dos países da lat Latinoamérica entre si, né? mas de integração dos países latino-americanos e caribenhos aos interesses norte-americanos. É, é claro que houve também tentativas de fazer isso é, pela via do convencimento, pela política de boa vizinhança, por aí vai. Então, o presidente Franklin Roosevelt, ao contrário Theodore Roosevelt, que advogava o chamado Big Stick em relação, né, à força militar em relação ao domínio dos Estados Unidos no continente americano, ele resolveu acentuar a política de boa vizinhança. Né? Inclusive, ele chegou. Na época dele, ele chegou a, a suprimir a emenda plata da Constituição cubana. Os Estados Unidos tinham feito uma Constituição em Cuba, que, pela qual, segundo essa, que continha a chamada emenda plata, pela qual os Estados Unidos podiam intervir em Cuba sempre que, sempre que achassem que seus interesses poderiam ser prejudicados. Estava na Constituição Cubana isso, até 1898, se não me engano. Essa emenda, aliás, foi, em, foi revogada em 1933 ou 1934, se não me engano. É, mas havia essa emenda: quer dizer, os Estados Unidos tinham o direito constitucional de intervir em Cuba, sempre que quisessem, sempre que achassem que seus interesses estivessem ameaçados o Franklin o Franklin Roosevelt é constrangido com esse tipo de mais com, com esse tipo de comportamento revogou isso e passou a advogar o, o domínio a política de boa vizinhança né Quer dizer, é, ter bons relacionamentos é, mais é, com os países latino-americanos mas sem intervir claro que isso é, é isso isso não foi para frente né na realidade, os Estados Unidos, mesmo no século XX, continuaram a intervir abundantemente, de forma militar, disfarçada ou não disfarçada, direta ou não direta, nos países latino-americanos. Mas houve uma certa preocupação também. Em alguns momentos, né, não foi algo não foi algo o tempo todo caricatural, houve momentos em que é, houve essa preocupação de alguns setores da política interna norte-americana em ter dominar ou ter hegemonia em relação ao Caribe e ao território latino-americano de forma um pouco mais suave, com soft power também, além do hard power, com soft power também. Mais tarde, houve a Aliança pelo Progresso, né? desenvolvida pelo John Kennedy, né? que era a Aliança pelo Progresso. Os Estados Unidos estavam muito preocupados com a expansão do socialismo no mundo né? e resolveram... <coughs> Instituiu um plano Marshall para a América Latina chamado Aliança para o Progresso, só que também não funcionou, porque é, os Estados Unidos exigiam condicionalidades para emprestar dinheiro para os países latino-americanos e caribenhos. Então, a maior parte dos países queria dinheiro para os Estados Unidos para fazer, desenvolver infraestrutura, né? Óbvio enfim, enfrentar a precariedade, da, da fragilidade das economias latino-americanas nessa área, mas os Estados Unidos exigiam, em troca, que os países estivessem é, em orçamentos equilibrados né? e que abrissem mais suas economias aos, ao comércio norte-americano. Né? Então, desde a Conferência da de Punta del Este da qual participaram, o Brizola, o Che Guevara, né, que deu início à aliança para o progresso, da discussão da aliança para o progresso, ficou claro que era uma coisa que não iria funcionar. Até o Roberto Campos, que é um dos um nossos economistas mais liberais, históricos, mais comprometidos com a ideologia econômica liberal, criticava essa aliança para o progresso, dizendo que os Estados Unidos só tinham preocupação com estabilidade orçamentária, que não se preocupavam realmente com o desenvolvimento dos países latino-americanos. Mais tarde, já no século XX, os Estados Unidos tentaram fazer uma integração da América Latina a partir dos seus interesses próprios. Né? Integração política, comercial e depois econômica, comercial, etc. É, um, é, no final do século XIX, eles fundaram, a partir seus interesses, as grandes conferências pan-americanas, chamadas Pan-Americanismo. Né? Se fizeram, se não me engano, cerca de nove conferências disso para integrar o um continente americano ao livre comércio, ou seja, aos interesses comerciais e econômicos dos Estados Unidos. É, depois da Segunda Guerra Mundial, né, houve o esforço para é, se criar a OEA. Né? A OEA né, começou a funcionar em 1951. A OEA nada mais é que um projeto de integração... E a política da América Latina e a política militar no campo de defesa também é, que tem TIA, chamado tratado o tratado de de proteção mútua né é, aos, sob o ponto de vista dos interesses norte-americanos A OEA sempre foi é, um, um organismo dominado pelos interesses norte-americanos e que é, foi criado e a, sempre atuou no sentido de fazer com que os interesses da América Latina estivessem alinhados, interesses econômicos, interesses políticos, interesses militares, e de defesa estivessem alinhados aos interesses norte-americanos. Isso só foi mudar com a criação da UNASUL, que criou um, já no, no período do governo do PT, que criou um conselho de defesa, um conselho de defesa próprio. É, que procurava é, fazer com que a, a, a, a estratégia de defesa é, do continente da América do Sul né, fosse, é, fosse feita a partir dos interesses próprios dos países, sem a interferência dos Estados Unidos e de qualquer outra potência estrangeira aqui na América Latina. Mas esse projeto já foi abandonado pelo, pelo governo Temer e agora pelo governo Bolsonaro. E o grande projeto de integração da América Latina sob a hegemonia do, dos Estados Unidos foi, evidentemente, a ALCA. O que é a ALCA? A ALCA nada mais é do que um nafta ampliado. É, ou seja, ele prevê a integração do continente americano aos interesses... É, basicamente, interesses econômicos e comerciais dos Estados Unidos. Né? E o que, o que a ALCA... A ALCA como nafta... O nafta já está implantado, mas o que a ALCA previa para a América Latina? Quer dizer, que os países latino-americanos abrissem sua economia para os Estados Unidos né? protegessem os interesses dos investidores norte-americanos através de uma série de cláusulas que tornavam absolutos os interesses dos investidores norte-americanos, em detrimento, em detrimento dos interesses nacionais. Né? É, de, se, de forma, além, além de abrir a economia e de proteger os interesses dos investidores, a Alca também tinha... É, cláusulas relativas à ciência e tecnologia que impediam a implantação, desenvolvimento de ciência e tecnologia no continente próprio no continente norte-americano, é, cláusulas ambientais é, favoráveis né, aos interesses norte-americanos é, na América Latina, e por aí vai, de forma que se implantada, se implantada, depois a gente pode discutir isso como com maior acuidade, se implantada a Alca teria imposto limites intransponíveis, intransponíveis para a criação de políticas de desenvolvimento, políticas de ciência e tecnologia, políticas de industrialização, enfim. Uma série de políticas imprescindíveis nos países da América Latina. Né? Em sentido, como acontece hoje com o México, o México, não sei se vocês sabem, mas já está. O, o NAFTA já está em vigor há mais de 20 anos. Em 2014, aliás, 2013, ele completou, o NAFTA completou 20 anos, e foram feitas uma série de avaliações sobre os impactos concretos disso na economia mexicana e chegou à conclusão que foram desastrosos. Né? O México virou uma, uma, uma, uma, uma grande maquiladora de produtos norte-americanos. Depois a gente pode discutir isso com mais vagar, mas o México hoje não tem política industrial própria, não tem política de ciência e tecnologia própria. O México, na realidade, produz muito pouca inovação tecnológica, quase nada, quase nada. E a própria agricultura mexicana foi extremamente prejudicada. A culinária mexicana se baseia muito no milho. E, hoje em dia, o milho é quase consumido quase que todo ele é importado dos Estados Unidos. O México importa hoje Cerca de 3 bilhões de dólares dos Estados Unidos em milho. Até, até na agricultura a dependência se tornou muito forte. A dependência em relação aos Estados Unidos se, se tornou muito forte. Né? Isso se repercute também em todas as áreas, além de repercutir né? em comércio, a economia, repercute também no plano político, evidentemente. Agora, o novo governo. No, do López Obrador, está querendo superar isso, mas vai ter, vai passar por muitas dificuldades para conseguir fazer isso, porque é, é, essas cláusulas é, elas são imperativas. Né? É, a melhor maneira de você consolidar a dependência econômica e comercial de um país, e consequentemente política de um país, é via acordo internacional. Você faz um acordo internacional como o NAFTA, ou você adere a um acordo internacional como a ALCA, pronto, você é praticamente liquida praticamente liquida a sua possibilidade de ser um país independente, soberano, né? de ter política de desenvolvimento própria, de ter política de industrialização própria, de ter política de uh, ciência e tecnologia ciência, e inovação própria, né? até, até mesmo políticas serviços públicos, como educação e saúde, podem ficar comprometidas por esse tipo de acordo. Então, os Estados Unidos, resumindo a questão, nunca sempre se opuseram a uma integração latino-americana e caribenha que possibilitasse a é, afirmação dos interesses próprios desses países no continente americano e no cenário mundial também. Os Estados Unidos sempre, em função dessa política externa, agressiva, expansionista, etc., etc, sempre ter enxergado a América Latina como sua zona de influência natural, como seu destino manifesto, né? sempre se opuseram a esse tipo de integração então os Estados Unidos nunca viram com bons olhos e sempre se opuseram ao Mercosul o Mercosul a ALBA e a outros mecanismos, outros mecanismos de integração da América Latina que propugnavam por, pela afirmação pela integração a partir dos interesses próprios desse país a e a articulação desses interesses próprios e dependentes ou relativamente independentes tanto no, no continente norte-americano norte quanto no mundo como um todo. Né? É, o Mercosul é um projeto, vocês provavelmente vão debater isso com, com mais, com, com mais é, precisão e profundidade na próxima aula, é um projeto que se inspira na União Europeia, no um projeto da União Europeia. Então, o marco fundamental do Mercosul é a união aduaneira. O que é a união aduaneira? A união aduaneira é um mecanismo pelo qual os países têm um, os países que fazem parte desse bloco é, têm uma tarifa externa comum, ou seja, se privilegia é, se, a o comércio, é, livre comércio, entre os países que compõem o bloco, né? as, aí as taxas, na maior parte do, dos, dos, uh, das cadeias produtivas, vão para zero, né? mas, ao mesmo tempo, tem uma tarifa externa comum para proteger esse território da concorrência de, de potências extra-regionais, potências externas. Né? então você tem tarifa próxima de zero entre os países, mas ao mesmo tempo você tem uma tarifa externa comum, que varia muito de acordo com os produtos, para proteger esse mercado comum da, da influência ou da, ou da concorrência é, de potências internacionais. E o que, que isso cria? Isso cria a possibilidade de você ter políticas econômicas e comerciais comuns, né? A possibilidade de você ter política de desenvolvimento comuns, você ter a possibilidade também de ter políticas de ciência e tecnologia comuns, né? E com isso você promover, estimular o desenvolvimento é, desses países. A ideia é você unir forças para ter uma maior presença, para, não só para se defender da concorrência de, de potências, de potências extra-regionais, mas também a possibilidade de se concorrer com maior facilidade em mercados mundiais. Né? Porque, através da integração, você poderia construir uma, uma, uma agricultura mais robusta, uma agricultura comum mais robusta, uma indústria mais robusta, enfim. assim projetos de ciência e tecnologia mais, mais robustos, de forma a poder projetar seus interesses, todos os países do, daquele bloco poderem projetar seus interesses de forma mais autônoma e mais exitosa. E isso contraria os interesses norte-americanos. Os, os Estados Unidos nunca viram com bons olhos o Mercosul e outros projetos de integração latino-americana, como a ALBA, etc. Né? Nunca viram com bons olhos. O que, é que eles querem? Eles até admitem a integração latino-americana desde que seja com uh, regionalismo aberto. O que significa isso? Quer dizer, os países é, da América do Sul, da América Central, é, podem praticar livre comércio entre si, mas não pode ter o dono rodadeira. Não pode ter o dono rodadeira. quer rodadeira. Tem que tem que ter livre, tem que ter tarifa zero, de né? preferência tarifa zero ou tarifa muito baixa, em relação aos Estados Unidos. Né? E aí você mata a integração regional. Você mata essa estratégia de integração regional como um instrumento de promoção do desenvolvimento autônomo. Porque se abre, como o México fez, né? em relação à grande potência mundial, à grande economia mundial, é, abre a sua economia dessa forma, você evidentemente que não vai ter política de desenvolvimento própria, não vai ter política de industrialização própria, não vai ter é, política de ciência e tecnologia própria. Entendeu? Você vai se tornar, você vai ter uma integração, mas uma integração totalmente dependente em relação aos interesses é, norte-americanos. Né? É, daí porque os Estados Unidos sempre viram com, não viram sempre viram com uma vontade o Mercosul a Alba enfim outros projetos de integração que tinham essa visão estratégica né? de integrar para se tornar mais fortes né? integrar para defender seus interesses próprios para desenvolver suas políticas próprias tanto internamente quanto externamente né? sempre viram isso com muita má vontade e essa má vontade é, foi é, ampliada agora pela preocupação dos Estados Unidos em relação à crescente influência da China, que está se tornando uma potência mundial, da China, da Rússia também no campo militar no continente norte-americano. Então, hoje em dia, os Estados Unidos têm uma preocupação é a grande é a grande preocupação deles no atual momento é, é impedir que a China e que a Rússia tenham influência significativa no seu quintal né, que eles chamam eles sempre consideraram isso como um quintal é, em espanhol tem uma, uma expressão mais é, mais é, crua mais forte é, que é patio traceiro, que Quintal dos Fundos. Isso aqui para eles sempre foi o quintal dos fundos, desde o início, e eles veem a perda de influência sobre o seu quintal, o seu pátio traseiro, com uma grande ameaça à sua segurança. Daí a ofensiva, a ofensiva, que eu acho que já, já tiveram aula sobre isso, moderna contra os regimes mais independentes da região né? contra o Lula do PT, contra né? contra Sandinista da Nicarágua, contra contra a Venezuela, né, contra o, o, os governos peronistas na Argentina, né? contra o, o, o Equador, né, governos governo progressista do Equador, etc. Houve uma ofensiva muito grande recente não apenas em função dessas preocupações históricas nos Estados Unidos em relação à América Latina, mas também é, em relação à crescente influência que a China e, no campo militar, a Rússia está, estão tendo, estavam tendo, pelo menos, é, na América do Sul e na América Latina é, e Caribe como um todo. Né? É, então... É, eu creio que eu já falei demais. Desculpem se eu fui extremamente sintético, dando pinceladas muito muito abrangentes sobre essa questão. Mas eu creio que com o debate, com as perguntas, a gente pode aprofundar aspectos que eu omiti ou que eu falei muito rapidamente nessa nessa exposição inicial. Então, fico aguardando as intervenções, as perguntas, e aí volto a agradecer a todos mais uma vez por essa oportunidade. Muito bem. Então, conforme eu expliquei no início, enquanto o Marcelo Zero ia fazendo a exposição dele, eu ia ficando as pessoas. Então, o que eu vou fazer agora é... As dez questões que eu estou comendo em não são dez perguntas exatamente, mas são questões que aparecem nos comentários, às vezes por forma de pergunta, dúvida, questionamento. É, nós temos pela frente 45 minutos, então é possível responder as dez questões. Você escolha delas o que você achar mais adequado possível responder. Lembrando, Marcelo, 322 pessoas acompanhando a tua exposição. Vou repetir: 322 pessoas acompanhando. É, uma pessoa. Vou agora, então, apresentar as 10 questões. Uma, uma questão que apareceu foi que você comentasse se existe alguma semelhança, alguma similitude, alguma analogia entre o sul dos Estados Unidos escravista e o Brasil escravista, no século XIX. Que tipo de analogia tem, se é que tem alguma relação entre o sul escravista dos Estados Unidos e a escravidão no Brasil, durante o século XIX? A segunda questão que foi solicitada é que você falasse mais da relação entre México e Estados Unidos, se possível no período mais recente do governo Andrés Manuel López Obrador, mas de maneira geral também. A terceira questão que foi solicitada é que você falou do destino manifesto, a gente aqui no Brasil tem um governo que tem muito apoio em setores fundamentalistas e que, ao mesmo tempo, é muito, apo... muito pró-Estados Unidos. Esse discurso do destino manifesto não tem uma pegada fundamentalista também? Não existe uma... Né? A quarta questão que foi solicitada que você falasse é que faz mais sobre a organização dos Estados americanos. A quinta questão que foi comentada é a seguinte. É, no senso comum, tem a ideia de que os Estados Unidos são mais agressivos e que os europeus são mais razoáveis. Mas algumas pessoas comentaram que o acordo comercial proposto pela Europa com o Mercosul era barra pesada. Um acordo muito... Então, pediram que você falasse um pouco disso, uma análise meio comparada Dessas relações comerciais. Também foi pedido que você falasse sobre esse acordo México-Estados Unidos, agora no dia 1 de julho, substituindo, digamos assim, o antigo NAFTA. Algum tipo de comparação, quer dizer, o que mudou, o que não mudou, enfim. A sétima questão que eu anotei diz respeito as relações Obama, governo Obama, governo Dilma. E, de maneira mais geral, é, é, quem operou aqui a favor do golpe? Foi o Estado Profundo, foi o governo Obama ou foram ambos? É, digamos assim, a, a questão é, é, é, é essa, ou seja... Nós, a relação do Estado de ela pode melhorar muito a depender do presidente ou existe um Estado profundo operando, inclusive por cima e por sobre eventuais presidentes mais razoáveis. E sobre isso, é, se pediu que você falasse algo específico sobre essa questão da FBI e Lava Jato. A oitava questão anotada diz respeito à pergunta feita a todos os palestrantes até agora. Do ponto de vista do Brasil e da América Latina, o que é melhor, Trump ou Biden? É, ou seja, do ponto de vista não do povo dos Estados Unidos, mas do ponto de vista das relações para nós aqui, para aquilo que a gente quer fazer. O que é melhor, que ganha o Trump ou que ganha o Biden? É, a questão seguinte, a nona questão é o tema do Haiti. É, há pessoas que defendem a MINUSTAH e há pessoas que criticam a MINUSTAH. A pergunta é, do ponto de vista dos Estados Unidos, a presença do Brasil no Haiti, liderando a MINUSTAH, é, foi útil para os Estados Unidos, no sentido de ter cumprido um papel que, na ausência do Brasil teria sido cumprido pelas tropas dos Estados Unidos, ou não tem nada a ver esse raciocínio equivocado e aos Estados Unidos nem interessava que o Brasil tivesse protagonismo? Enfim, que opinião você tem sobre o tema Haiti deste ângulo da relação Estados Unidos-América Latina? E última questão, é uma questão mais, entre aspas, é, de geopolítica, na aula dada pelo Celso Amorim e na aula dada pelo Samuel Pinheiro Guimarães, foi enfatizado que a nossa política, a política do Brasil, deveria ter como foco a América do Sul. Já outros que aqui falaram disseram que não, que a nossa política deveria ter como foco a América Latina e Caribe, portanto, entrando no território diretamente... É, área de influência dos Estados Unidos. Do teu ponto de vista, é, essa, essa disjuntiva América do Sul, América Latina e Caribe faz sentido independente do que está na Constituição, do ponto de vista da operação de um governo democrático popular aqui no Brasil e o que, que uma opção ou outra traz em termos de conflito com os Estados Unidos. Então são essas as questões como eu falei, são 10 questões, é impossível responder todas. Você veja quais delas você acha interessante comentar. O nosso limite de horário aqui é 23 horas, então tem 40 minutos. Você, por favor, fique à vontade, pode responder o que você achar melhor. Bom, obrigado pelas, pelas perguntas, pelas observações muito pertinentes, muito boas. Eu vou começar com... Duas questões que me parecem relacionadas, que é a questão Trump ou Biden e uh, a outra questão sobre a intervenção uh, uh, aqui no Brasil recente, se foi obra do Obama, se foi obra do Deep State, ou de ambos, e por aí vai. Bom, eu acho o seguinte. Quando você fala de política externa norte-americana, nada é mais parecido com um republicano que um democrata. A política externa norte-americana não muda de forma significativa. Né? Ela sempre tem como obsessão proteger os interesses norte-americanos no mundo. E fazer o que for necessário, fazer o que for necessário, é, doa quem doer, para manter esse interesse, para aprofundar a projeção desses interesses. Então, é, é, a, a mim me pareceu sempre uma ingenuidade achar que, por você ter um governo democrata, você vai ter, é, você vai ter é, mudanças significativas né, na política externa. Né? dos Estados Unidos, especialmente em relação à América Latina. Quando Obama foi eleito, se criou toda aquela expectativa, porque ele prometia usar mais soft power, apostar mais é, em alianças políticas com aliados tradicionais, com novos aliados, etc, etc, etc. Mas o que se viu... É, você teve discursos maravilhosos sobre isso, né? mas o que se viu na prática foi a continuidade da velha política. Né? Né? Em relação, por exemplo, ao uso da NSA é, aqui no Brasil, isso só foi aprofundado no governo Obama. Foi no governo Obama que se descobriu que a presidenta Dilma, a Petrobras, tudo aqui, tudo isso aqui era espionado né? pelos pela NSA norte-americana. Né? O Obama também interviu, quando julgou necessário, na Síria, né? contrariando tudo o que ele tinha dito anteriormente. Então, então, é uma ingenuidade. Você pensar que a política externa norte-americana vai mude, mude muito, ou mude de forma significativa, a partir da... da da alternância de poder entre republicanos e democratas Há é uma linha de continuidade que você pode atribuir ao, ao Deep State. Na realidade, não é o Deep State, é os interesses objetivos dos Estados Unidos. Interesse objetivo objetivos dos Estados Unidos. Os Estados Unidos, com o governo democrata ou com o governo republicano, não vão apostar em integração latino americana autônoma, ponto. Não vão, não vão. Tá? Sempre vão se opor e sempre vão fazer esforços para que essa integração se dê de forma subalterna aos interesses norte-americanos, ponto. É. Você pode ter aí ah, mudanças na forma, né? talvez um governo democrata do Bahia não aposte tanto numa intervenção é, na Venezuela, principalmente uma intervenção militar na Venezuela, como o Trump quer fazer. Mas em acho vocês vão fazer, se vocês entenderem que devem fazer, eles vão fazer também. Né? Talvez um governo uh, democrata aposte mais no soft power, mas não, a linha geral, repito, não muda, não muda. E... Não é o chamado Deep State. É, pode ser também o Deep State, porque tem é, interesses e visões é, incrustadas há muito tempo nos estamentos burocráticos dos Estados Unidos, tudo bem. Mas essa política externa é balizada pelos interesses objetivos dos Estados Unidos. E essa política externa sempre vai defender a projeção desses interesses na América Latina e no mundo da forma que lhe a Correu Correio disse aqui a política externa norte-americana nunca foi isolacionista e sempre foi unilateralista. E sempre vai ser unilateralista. Os Estados Unidos sempre... Eles usam as instituições multilaterais quando lhes convém, mas quando é impossível Utilizar as instituições multilaterais, eles atropelam. Eles fazem o que bem entendem. Tanto em governos republicanos quanto em governos democráticos. Tanto governos republicanos quanto democráticos. Essa é a diretriz geral bipartisan, como eles dizem, né? que contempla ambos os partidos. De modo que eu sempre achei isso uma grande ingenuidade não aposto em mudanças significativas da política externa com o Joe Biden. Poderia ser com Sanders, com Sanders, sim, porque Sanders propõe uma ruptura, o Sanders propõe uma ruptura efetiva, política efetiva nos Estados Unidos, tanto no plano interno quanto no plano externo. Mas o Sanders não está mais... Então, a política externa vai ser eh, dominada pelos conservadores do Partido Democrata, que são, que são a coisa mais semelhante que há em relação a um republicano. Essa é a primeira, primeira questão que eu gostaria de responder. Em relação ao México, né, a questão do México nos Estados Unidos, eu já tinha adiantado aqui que uh, o México uh, aderiu ao NAFTA e, com isso, ele selou seu destino. O México selou digo, é, Vai ser muito difícil para o López Obrador superar isso. A, a esperança é que os Estados Unidos estão revendo o NAFTA. Né? Os Estados Unidos estão revendo tem o NAFTA 2.0, os né? Estados Unidos... O Trump é extremamente protecionista, né? Não gosta dos acordos de livre comércio, está querendo rever tudo isso porque os Estados Unidos estão perdendo a guerra econômica internacional e comercial e tecnológica também com a China. Então os Estados Unidos estão revendo tudo isso. Então, o novo. Então, o, é, o novo. O, esse novo. O, esse novo acordo, que é o USMCA, né? Não é mais NAFTA, é o USMCA. Então, ele tem uma série de preocupações é, protecionistas dos Estados Unidos. Dos Estados Unidos. Então,. É, é, eles impedem, por exemplo, eles querem impedir com esse novo acordo que as indústrias transfiram, as indústrias se transfiram para os lugares onde a mão de obra é mais barata. Então, 75%, por exemplo, dos carros, das peças de um carro dos Estados Unidos, teriam que ser fabricadas nos próprios, nos próprios Estados Unidos. Não poderiam ser mais fabricadas no México ou no Canadá. Né? Teria que ser fabricado nos Estados Unidos. É, também há preocupações ofensivas, por exemplo, o Canadá concordou em reduzir suas tarifas de laticínios para que os, é, os produtos norte-americanos sejam é protegidos, né? para que os produtos norte americanos dos Estados Unidos entrem no Canadá. Agora, há também uma preocupação com a questão da propriedade intelectual né? já havia proteção já havia proteção à propriedade inte intelectual uh, nos uh, no NAFTA mas agora no USMCA uh, essa proteção vai ser fortalecida vai ser fortalecida uh, com uh, uh, aumento de prazos e aumento de proteção para produtos uh, principalmente produtos farmacêuticos e novas cultivares agrícolas, etc. E também estende a proteção para comércio eletrônico, enfim, produtos distribuídos digitalmente, etc. Então, esse novo acordo é, em linhas gerais, consideravelmente mais restritivo, mais protecionista, obedecendo a interesses norte-americanos. Os Estados Unidos que tomou a iniciativa de renegociar o NAFTA. Não foi o México, não foi o Canadá, foi nos Estados Unidos. Pô, tudo contra tudo isso que eu, já, que eu já falei. Então, o Lopes Obrador, por sorte, encontrou um, um presidente norte-americano protecionista, né, que reviu, está revendo o NAFTA, e isso pode abrir espaços para que o México. É, tenha a possibilidade de desenvolver políticas de desenvolvimento. A de tecnologia vai ser difícil, porque isso vai, vai estar mais fortalecido, mas, pelo menos, políticas econômicas e comerciais um pouco mais independentes. Mas muito pouco, muito pouco. Eu acho que a situação de dependência do México em relação aos Estados Unidos vai continuar, e o López Obrador vai ter muitas dificuldades em, com esse projeto dele de tentar construir um México mais independente, mais forte, com maior projeção, é, nos, é, não só no continente norte-americano, né, mas também é, no mundo como um todo. Né? E aí eu, eu, eu queria falar também que o México ele não tem apenas acordo de livre comércio com mas também tem com a Europa, com o Japão. Na verdade, o México foi o país, um dos países que mais firmou o acordo de livre comércio nas últimas décadas. Tem cerca de 32 acordos de livre comércio, ou de facilitação de comércio. De modo que a dependência mexicana se construiu não apenas por causa do NAFTA, mas também por causa dessa relação com outros países né? e com outros blocos, como a União Europeia, etc. É, de modo que eu não, eu não acho que a preocupação de dependência é, tenha que se externar apenas em relação, é, é, em relação aos Estados Unidos. Tem que ser construída a independência, a autonomia, relativa à autonomia, pelo menos, tem que ser construída em relação a todos os países do mundo. É, é, nesse sentido, a é, os Estados Unidos é a preocupação imediata por causa desse longo histórico de intervenção militar, de intervenção política, de, de pressão por livre comércio, pressão é, pelos investimentos norte-americanos. Né? Então, há uma preocupação muito forte aqui na América Latina com os Estados Unidos. Por quê? Porque os Estados Unidos é a nossa grande potência que sempre viu isso, viu nossos territórios como o pátio traceiro dos interesses norte-americanos. A Europa nem tanto, quer dizer, na época da colônia, evidentemente, mas em tempos mais recentes nem tanto, porque a Europa não perdeu muito a capacidade de influir aqui e de intervir de forma crua, como os Estados Unidos fizeram fizeram e ainda fazem. Né? Então, para nós, a Europa hoje em dia é uma, digamos assim, a União Europeia é uma potência mais benigna, né? porque não tem esse histórico que continua até hoje desse tipo de intervenção aqui, não, não depois da independência. Né? Teve a Inglaterra né? no início do século XX, mas hoje em dia, no século XX, a partir, sacou, vindo principalmente a partir da Segunda No final da Segunda Guerra Mundial, a grande preocupação sempre foi com os Estados Unidos. Com razão, né? Com toda a razão. Então, agora isso não significa dizer que a relação e nós não devamos, não levamos ter cuidado é, com em relação ao acordo com a União Europeia, que esse acordo com a União Europeia também tem cláusulas muito semelhantes ao NAFTA e pode, de fato, contribuir para criar uma dependência muito grande do Brasil em relação a outras economias. E essa preocupação tem que se estender até mesmo à China. A China é hoje nosso principal parceiro comercial. Ela se baliza no plano internacional pela não intervenção política, falta... A ausência de condicionalidades nos investimentos, etc., mas a gente tem também que ter cuidado. Né? Eu sempre digo que, quando as pessoas falam ah, o Brasil vai ter que escolher entre a China, em se aliar à China ou se aliar aos Estados Unidos, isso é uma, uma falácia absurda. Né? O Brasil não tem que escolher subalternidades, o Brasil tem que se alinhar a si mesmo se alinhar aos seus próprios interesses e construir um Brasil mais autônomo, mais independente, apostando na integração regional. Né? Porque a integração regional ela pode nos permitir, nos permitir crescer economicamente né? e afirmar melhor os nossos interesses, não apenas no continente americano, mas também no resto do mundo. Então, né? é... De modo que, já entrando na, na, na questão é, da América do Sul ou América Latina e Caribe, eu diria que o Brasil tem que apostar, continuar a apostar na integração é, da América Latina e Caribe como um todo. A América do Sul é, claro, começando pela América do Sul. Começando pela América do Sul. Porque a América do Sul é o nosso entorno imediato. Né? Nossos vizinhos estão aqui. Estão aqui do lado. Nós só não fazemos fronteira com na América do Sul com Equador e Chile. Com todos os outros países nós fazemos fronteira. Então, é do interesse objetivo do Brasil ter uma América do Sul integrada. Ter uma boa relação com seus vizinhos. Né? Construir um mercado comum aqui para poder se projetar. É, mais é, para a América Latina e Caribe, e pra, não só a América Latina e Caribe, mas também no plano internacional como um todo. É, há, o cenário pós-pandemia deve ser um cenário de fragmentação das cadeias produtivas globais. Né? Então, se cria aqui uma oportunidade para se desenvolver uma cadeias produtivas regionais. Cadeias produtivas regionais, muito amparadas em grandes economias da região, como Brasil, Argentina, mas também o México. Né? De modo a que a economia brasileira possa ser estimulada e possa ter maior competitividade internacional no setor da indústria. É, no setor da indústria, nós temos competitividade internacional no plano agrícola, por motivos óbvios, mas nós não temos competitividade internacional no plano da agricultura e de setores é, de serviços, mais sofisticados de serviços. Né? É, o grande mercado para nós, mercado internacional para nossos produtos industrializados, é, é, o grande mercado é o Mercosul, o Mercosul e a América Latina como um todo. Né? nós temos competi nesse mercado nós temos competitividade né? mas nós temos que aprofundar essa competitividade através da construção é, de cadeias produtivas regionais então eu acho que o Brasil vai ter que apostar no cenário pós-pandemia vai ter que apostar muito voltar a apostar muito na integração regional e na construção dessas cadeias produtivas cadeias produtivas regionais de forma a promover não apenas o crescimento do Brasil, mas o crescimento dos países do nosso, do nosso entorno. Em relação ao destino manifesto, tem sim um componente religioso tem componente religioso. Eu falei, valores não apenas civilizatórios, políticos, mas também religiosos. Né? Aliás, isso já estava já antes da, antes da independência, já se falava nisso, né? Que, se previa que o México poderia ser, ser convertido em uma no, na Nova Jerusalém. Né? Então, tem um componente é, protestante fundamentalista nessa ideia do destino manifesto ou seja, a ideia de que é, a religião protestante né, seria de alguma forma superior aí à religião católica. Né? E, e, portanto, essa suposta superioridade de valores religiosos também é, como substanciariam o chamado destino manifesto, não apenas valores culturais, civilizatórios mas, e raciais também, mas também é, é, valores religiosos ligados à igreja à protestante. Né? Bom, em relação ao, eu eu Estados Unidos versus Europa eu acho que eu já respondi quer dizer os Estados Unidos é, é o nosso calo digamos assim né quer dizer, por causa de todo o histórico dos Estados Unidos na região né mas é, a Europa também é, a Europa também é, apesar disso é representa através desses acordos e o comércio também um perigo né, ao desenvolvimento relativamente autônomo do Brasil e da região. Em relação ao Haiti, é, eu, a minha posição é assim, o Haiti, a seguinte: a decisão de intervir no Haiti, embora polêmica, ela foi aprovada pelo Conselho de Segurança da ONU. Não foi uma decisão dos Estados Unidos, unilateral dos Estados Unidos, foi uma decisão de todo o Conselho de Segurança da ONU. Então, essa intervenção da MINUSTA, que o Brasil liderou, tinha legitimidade perante o direito internacional público e perante o sistema de segurança coletiva da ONU. Né? É então, que gente contesta, diz que o Brasil não deveria ter participado, enfim que não deveria ter do governo Aristide, mas o fato de, de não ter legitimado a deposição de Aristide, né? mas o fato concreto é que o Haiti, na época, estava à beira de uma guerra civil. Né? A situação era totalmente previsível, e a minustar se propunha é, impedir né, esse, essa guerra civil etc. Eu não creio que, é, nesse caso, o Brasil tenha é, obedecido a interesses norte-americanos. Eu acho que ele obedeceu uma preocupação que era geral na América Latina e no mundo, e que, repito, foi aprovada por unanimidade pelo Conselho de Segurança. Não, não apenas pelos membros permanentes, mas também pelos membros temporários. Agora, é necessário reconhecer que essa intervenção, apesar do esforço brasileiro, não foi bem sucedida, não foi muito bem sucedida, quer dizer, evitou, foi sucedido no sentido de evitar um confronto maior inicial. Mas é necessário recordar que o mandato está incluía também ajuda substancial econômica substancial para o Haiti superar os seus gravíssimos problemas econômicos, que estão na origem da estabilidade política. Os Estados Unidos prometeram, mundos e fundos, a França também prometeu, a União Europeia também prometeu, mas essa ajuda em termos de investimentos, infraestrutura, etc., nunca chegou. Então, foi uma ação que ficou a meio caminho, essa que é a verdade. Né? No Brasil, com Acho que cumpriu o seu papel de evitar, é, evitar um conflito maior, é, da, da melhor maneira possível. Né? Claro que há grandes questionamentos em relação à atuação do Brasil, etc., mas, de um modo geral, acho que consegui evitar é, um conflito maior. Mas o fato é que a intervenção é, ficou a meio caminho mesmo. É, não. É, os países, as, as grandes potências não cumpriram o que foi o que tinha sido combinado. Né? A ajuda econômica de peso, investimentos em infraestrutura, etc, etc., nunca chegaram. De modo que, e sem isso, é muito difícil você esta é, conseguir estabilizar um país. Né? Então, agora, eu não, em relação à questão norte-americana, eu acho que não. Acho que a preocupação não era apenas dos Estados Unidos, era uma preocupação geral. Os Estados Unidos nem estavam realmente muito preocupados. Por isso que deixaram esse, esse papel para o Brasil. Porque é um país muito pobre, a única preocupação, muito pobre, se não tem, não tem petróleo, não tem, não tem grandes interesses lá, a única preocupação real dos Estados Unidos em relação ao Haiti era a questão migratória. Aí, sim, eles tinham essa preocupação de não ter haitiano indo para os Estados Unidos, isso sim. Essa era a preocupação principal deles. Mas não havia uma grande preocupação em relação a, em relação a, a, a, a um Haiti muito pobre e sem grandes recursos naturais, sem petróleo, por exemplo, que sempre desperta a cobiça dos Estados Unidos. Bom, em relação ao sul escravista e o Brasil imperial, há uma diferença que eu acho que, bom, há, obviamente interesses comuns, né? Interesses comuns em relação ao comércio de escravos, à manutenção da escravatura, né? Que o Brasil imperial também tinha. Agora nos Estados Unidos, esse nunca foi um tema unificador. Tanto né? é assim que teve uma guerra civil motivada, entre, outros, entre outras coisas, pela, pela escravidão. Né? No Brasil, não, nunca houve uma dissensão muito grande, entre, como aconteceu nos Estados Unidos, entre estados do norte... Né, que se opunham de um modo geral à escravidão em Estados do Sul, onde a escravidão era praticada, e que defendiam a manutenção né, da escravidão. No Brasil sempre foi é, é, a posição à escravidão é, sempre foi muito mais muito mais leve, digamos assim, né? e não obedecia a interesses econômicos de outros estados. Né? Ao contrário do que aconteceu nos Estados Unidos. Então, aqui, é por isso que a escravidão aqui durou muito mais. Né? Foi o último país do mundo a abolir a escravidão, porque exatamente não havia uma posição interna como havia, como houve nos Estados Unidos. Houve nos Estados Unidos desde o início do século XVIII. Século né? Desde o início do. Século XVIII, não, perdão, do século século né? XIX. Agora, entre os doze primeiros presidentes norte-americanos, entre os doze primeiros presidentes norte-americanos, dez tinham escravos. Dez tinham escravos. Chris e Thomas Jefferson, né? um dos grandes founding fathers e tal, redator da independência dos Estados Unidos, aquele negócio todo da, da, do direito inalienável à vida, a busca da felicidade, o Thomas Jefferson tinha escravos. Né? E, de modo que, principalmente nos Estados do Sul, essa, esses interesses se mantiveram durante muito tempo, mas com crescente oposição de interesses objetivos dos Estados do Norte, que não tinham escravos, que desejavam vender seus produtos às populações dos, dos Estados do Sul. Daí a... a a guerra civil que ocorreu, que não ocorreu no Brasil. Então me parece que é essa grande diferença, né? A diferença entre um país é, que se dividiu em relação ao tema da escravidão né? e é, um país no qual não ocorreu essa divisão e onde a escravidão durou muito mais tempo, muito né? mais tempo do que é, do que em outros países, né? Agora sim, o sul, escravista no in... o sul escravista tinha aspectos semelhantes ao Brasil do Império, no sentido de que o sul escravista ele tinha a sua economia baseada na escravidão. Né? Nesse sentido, sim. Ah, em relação à OEA, Uh, o que eu posso dizer é que uh, a OEA nasceu após a Segunda Guerra Mundial, de uh, um temor de expansão do comunismo aqui no continente americano. Né? É, então, uh, um dos instrumentos mais importantes. É, no, no sistema interamericano, ele era, era o é o Tratado de, de Proteção Mútua. Né? Foi até invocado, tentou se invocar no governo né? Cardoso. O Brasil sugeriu que fosse invocado quando teve aquele triste episódio de, de setembro e tal. Mas havia preocupações, uma preocupação muito grande era isso, com a expansão do né? socialismo, a possível expansão do socialismo aqui do comunismo no continente, Latino, na América Latina em particular, né? e há uma preocupação, e consequentemente uma preocupação militar né? muito grande em relação a essa integração hemisférica, né? a proteger, entre aspas, os países é, da da América Latina, do Caribe também, assim, do continente americano de modo geral, contra é, possíveis sublevações socialistas, socialistas comunistas, etc. Né? É, e a OEA sempre foi, obedeceu aos interesses norte-americanos. Os né? interesses norte-americanos continua obedecer a interesses norte-americanos. É uma estrutura de integração regional, política, caráter militar, também de defesa, é, no continente norte-americano, a partir dos interesses, é, interesses norte-americanos. Como eu disse, isso foi parcialmente rompido com a, com a, com a criação do Conselho de Defesa da Sul, da União das Nações Sul-americanas, Uh, que uh, passou a advogar a ideia de que a, a defesa da América do Sul teria que ser feita pelos países da América do Sul a partir de seus próprios interesses, independentemente dos Estados Unidos e de qualquer outra potência extra-regional. Né? Essa era a ideia do Conselho de Defesa do Sul, ou seja, uma, uma ideia antagônica que significava OEA. Né? Mas, infelizmente, isso foi rompido. Já foi rompido, o Brasil já saiu da Amassu, não participa mais das reuniões, etc., alegando, alegando que é um, uma organização é, dominada por interesses bolivarianos, e por aí vai, né? aquela, aquela bobajada toda que vocês já conhecem. Mas sim, eu acho que, em síntese, a OEA representava isso: representava a proteção dos interesses norte-americanos, políticos, militares, etc., a partir da, da ideia de que o continente poderia ser objeto de, de intervenções ou de sublevações internas de caráter socialista, caráter comunista, etc. E agora, eu creio que a OEA vai voltar, já está voltou a ser utilizada com esse objetivo, né? Principalmente em relação à Venezuela, quer dizer, a OEA voltou a se colocar na linha de frente das intervenções comerciais, econômicas e militares, até militares em relação a, digamos, a países problemáticos para os interesses norte-americanos na região. Bom, é isso em Minas Gerais era o que eu tinha a dizer em relação aos bons levantamentos feitos, não sei se eu deixei alguma coisa de foto, muito provavelmente sim. Eu peço desculpa por não ter respondido tudo, não ter é, explanado suficientemente sobre outras questões, mas eu me coloco à disposição para, em outras oportunidades, debater mais profundamente esses assuntos. Muito obrigado a todos. Muito bem, muito agradecido ao Marcelo Zero, às mais de 320 pessoas que continuam acompanhando aqui a exposição, Lembrando, mais uma vez, que nós teremos a aula quarta esta feira, com o Jardim e com o professor Emir Sader. Mais uma vez, eu agradeço ao Marcelo Zero, a, a exposição que ele fez contribui muito o no nosso curso. E, com isso, eu desejo boa noite a todos e a todas, ao Márcio Marco, que nos acompanha aqui na técnica, ao Marcelo Zero, que fez a exposição de hoje, aos mais 120 com e os companheiros que estão nos assistindo são 329 comigo são 330 com o Márcio 331 estão me dizendo aqui o dado preciso tá certo 331 pessoas às 23 horas da noite é uma ótima audiência mas tá mais que os espartanos nas termópilas <risos> exatamente ainda bem ainda bem muito bem boa noite a todos boa noite a todas nos vemos então na quarta-feira boa noite Marcelo muito obrigado. boa noite obrigado boa noite, a todos Márcio. até a próxima vez tchau tchau tchau